Tá certo. Deixa eu te colocar aqui já uma primeira pergunta para você. E a maioria dos criadores também sabe como é difícil se manter um plantel, uma criação de Curió, né? Isso é um fato. E eu queria saber, já de bate-pronto aqui, já no começo da nossa live, como foi que você começou. E depois eu vou querer saber também da importância que tem ser hoje um criador comercial no Brasil, né? Onde tem tantas coisas aí. E você é um criador comercial que está aí na labuta, trabalhando. Eu queria saber como é que foi o teu começo. Como foi que começou tudo aí? Conta para nós aí como foi a tua história até chegar aí no momento que você começou a criar o teu plantel. É assim, eu quando eu era criança, entendeu? Quando eu era criança, eu fui criado por uma mãe sozinha que criou três filhos, né? Dois gêmeos e o um mais velho. Então, eu tinha um amigo aqui na minha cidade, Itajaí, Santa Catarina... E esse amigo ele fazia gaiola, né? fabricava gaiola e ele vendia essa gaiola por um salário mínimo. É, então ele vendia gaiolas, que chamava, o nome dele era Waldin, mas a gente conhecia ele como Alemão da Gaiola. né? E ele era criador de Curió e ele tinha dois viveiros ele criava em viveiro. Né? E eu sempre ia na casa dele, ele gostava do canto praia, já desde aquela época, hoje ele é falecido já. eu vivia lá, junto com, tinha amizade com o filho dele e também fabricava gaiola junto com ele. E eu vivia lá, junto com essa com esse meu amigo, que era filho do seu Valdir. Então eu via ele sempre mexendo com os curió mexendo com as fêmeas, e ia no viveiro e tal. E pegava os pardinhos para ensinar o canto praia clássico naquela época, sendo assim, um prato especial naquela época. E eu comecei a me apaixonar por curió comecei a gostar muito de curió E depois comecei a encontrar outros amigos da cidade de Itajaí aqui, e fui conhecendo outros amigos tal. E aquilo ali começou a me despertar muita vontade de ser um criador. Então, naquela época, a gente não tinha... Minha mãe não tinha condições de ter uma casa própria, nada. Então, eu sempre pensava que quando eu crescesse, eu era muito novo, tinha uns 12, 13 anos naquela época. Então, eu pensava que quando eu crescesse, eu ia casar, ia ter minha família, minha casa. Mas eu tinha vontade de ser um criador de crió. Mas criar, para valer realmente, sabe? Compreendo. É de criar. E aí, eu casei e aí é, e criei a minha primeira casa tal e falei a minha esposa na época que eu ia comprar uns filhotes de curiol, comprei, e ali já aconteceu uma coisa meio estranha. Né? Eu comprei três filhotes na época, e era duas fêmeas e um macho, na época não se fazia sexagem, e um, um dos filhotes passou numa gaiola bonita que eu tinha, passou pela vareta e fugiu. E era o que estava chorriando, e no fim ficou as duas fêmeas. E aí eu acabei negociando com as duas fêmeas, e depois eu, na minha casa, fiz um viveiro, comecei a botar em umas fêmeas no viveiro e tal, e ali comecei a criar no viveiro, mas era muito, meio frio, meio chuva, eu vi que não dava legal e aí acabei de manchar o viveiro e fazer uma sala para poder criar nessa sala. E ali, aí a coisa funcionou. Aí eu comprei um, um culhó chamado Mineirinho, um passarinho que na época veio a... Deixar bem com uma fêmea chamada Caissara, que era Takaissara velha. E eu começou a botar uns passarinhos com repetição. Inclusive, esse pardo foi um campeão na mão do Osni, ali de São Paulo. É um, o Osni é o um Osni Bigode, que era da de Itajaí, mora, mora até hoje em São Paulo. Ele deu o nome de imperador, esse pardo que era dessa criação. E foi campeão lá. E aí é onde eu comprei o primeiro curió que realmente veio a se destacar muito no Brasil. Tanto no canto clássico como no fibra. Que era o curió chamado Encrenca. Ele era filho do bugrim com asinha. Esse pássaro, ele deu muita alegria, pássaro de voz, andamento diferenciado, uma repetição muito, muito show. Assim chegava a dois minutos, até três minutos, chegava a fazer. E ele voltou alguns filhos realmente no clássico, precoce, por 70, 80 dias, 60 e poucos dias, cantando já com as notas. E esse pássaro foi descoberto que alguns que não entraram bem no canto, que lá no Mato Grosso, começou a se destacar lá, o pavarote, o animal, como o campeão Mato Grosso Fibra. Então é muito pesado, até hoje, esse pássaro era um pássaro que eu botava botava do Fibra, mas não. O que era um pássaro clássico, selo marrom, com uma notas alongadas, uma voz maravilhosa, aveludada, e ele colocou muito pássaros no mundo do pré-clássico, inclusive um que ganhou lá o um selo ouro, que era do japonês lá do Ada, ação do nosso amigo Xoite, era um grande pássaro, e o filho do Increca, chegou lá em São Paulo e fez comigo lá naquela ocasião lá, e então mostrava que, realmente o que Increca era um papalhão um um um um... era filho do bebrinho. Né? Então ali eu comecei a, a, a investir em pássaros diferenciados, sabe? Eu vi um pássaro que me chamava atenção, mesmo não tendo tantas condições, graças a Deus hoje um pouco melhor, mas na época não tinha, mas eu Ia lá e aplicava lá um investimento eventual para poder ter o pássaro e voltar para criar porque eu sabia que o resultado vinha da linha. Né?